Agora vocês vão aprender a tocar Eu Sou Um Bebezinho. Olha o detalhe da mão direita, ela bate no violão. Ó. Eu sou um bebezinho, dos mais bonitinhos. Quer beber conforto Quero comer Quero mamar Quero preguiça Não tenho tempo de esperar A hora tem que ser aqui Tem que ser agora Agora não! Já! Agora o resto você encaixa Porque é tudo a mesma coisa É a repetição desse mesmo coros mais duas vezes, tá bom?